Chamo-me Vítor Duarte, sou natural de Lisboa, mais propriamente do Bairro da Liberdade, da freguesia atual de Campolide. Antes era a freguesia de São Sebastião da Pedreira. Vivo em Ades Negros do Conselho de Óbidos, vai para 21 anos e gosto muito de viver aqui nesta aldeia. Sou um marginal, sou um ser pensante, Sigo o meu próprio caminho. Não nego manobrar do meu raciocínio. Não aceito a tendência dominante. Sou um marginal. Para mim é bom, não faz mal. Marginal de mim não sou. Ai daqueles que vivem no corral. Nada aprendi desse rebanho. Recuso-me ser desse tamanho. Orgulho-me do meu próprio reino se ser um tacanho é natural, então o meu destino é ser um marginal. O gosto pela poesia começou quando eu estive na Guerra do Ultramar, em, em Moçambique, portanto enviando um, uns versozinhos para o que é hoje a minha esposa. Uh, mais tarde, uh, já aqui uh, em Óbidos, frequentando a Universidade Sénior das Caldas da Rainha, Uh, tomei-lhe mais o gosto, acentuou-se ainda mais o gosto pela poesia uh, ao frequentar uh, aulas de literatura, do qual uh, incluía muito, mas mesmo muito, uh, poesia, poetas, uh, e aí uh, o meu gosto pela poesia, e comecei então uh, a escrever poemas, a ler poesia, e adoro poesia.